E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui esse token Ele pode ser listado na Binance e pode valorizar até 3 vezes Eu vou te mostrar o porquê e como que você pode fazer para participar dessa valorização Então fica ligado comigo até o final do vídeo para conferir E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora Porque aqui é só conteúdo de qualidade Estamos falando do token Dogelon Mars. Esse token, apesar de ser um meme, de não ter basicamente nenhum projeto específico ou grandioso, ele já está listado na crypto.com, na OKX, na KuCoin, na Yubi e Gemini. E recentemente a Binance postou que agora Dogelon Mars faz parte do projeto de ponte entre blockchains da Binance. E não é assim, a ah, todo token está lá não. São nove projetos que foram incluídos, como Sandbox, App Jasmine, Mana, alguns outros e o Dogelon Mars. Além disso, se você consultar no site da Binance, você já consegue ver lá a opção de sacar, de depositar em suspense. Como esse token é feito na rede Ethereum e Solana, agora você também consegue transferir ele para rede BSC para negociar na PancakeSwap. Dando uma olhada no preço desse projeto, hoje ele está num patamar bem abaixo do preço que ele já alcançou. Isso quer dizer que em alguma possível listagem numa corretora como a Binance, pode trazer uma valorização de até três vezes no mínimo para esse projeto. Fora a valorização que pode acontecer acima do pico histórico. Porém, entretanto, todavia, tem os seus riscos. Como eu disse, é um projeto meme, basicamente, sem nada que pode amparar uma possível valorização futura. Existe ali uma conversa de meio de pagamento, uma conversa de NFT, uma conversa de jogo NFT, mas a gente sabe que isso daí, basicamente, todo projeto que não tem nada, tem isso. Então, é bastante arriscado, mas é um projeto que, pelo que a gente pode ver, já está listado em corretoras com um nome Bastante interessante, a Binance colocou ele na ponte entre blockchains, junto com tokens extremamente valiosos, como sendo mana. Então, faz sentido a gente colocar um sinalzinho de alerta nesse token. Quem não tem, pode comprar. Quem não quiser comprar, vai acompanhando. Vamos entender se vai fazer sentido isso daqui para o longo do tempo hoje se você quiser comprar o meio mais barato é você comprar direto na corretora gate I.O. ou você pode comprar também numa corretora descentralizada como a Kickswap basta você ter o token Matic na sua carteira na rede Polygon conectar ele na Kickswap e você consegue fazer a troca igualzinho você faz na PancakeSwap. é bem tranquilo esse token ele está na posição 115 do coin o que é uma posição muito interessante para o Token Meme, ele tem uma capitalização de mercado de 2.7 bilhões de reais e tem um supply circulante verificado de 554 trilhões de tokens. É um supply bem grande, por isso que o preço dele é microcentavos. Para quem gosta desse tipo de projeto, acredita nesse tipo de token, tá aí um bom pedido para você apostar no longo prazo para entender se tiver uma listagem e depois chegando algum tipo de projeto nesse token, quem sabe uma valorização grande pode acontecer e você enfim multiplicar por 10, 15, 20, 100 vezes o seu capital. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui que é muito importante. Comenta aí outro token que você quer ver uma análise e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!